Meu nome é Ivan Anderson Sena, eu sou o CEO da Cognotecnologia. Tecnologia. Hoje eu vou falar um pouco sobre inteligência artificial. Bem, pessoal, inteligência artificial é algo muito simples, tá? São sistemas computacionais que emulam o raciocínio humano. O que é isso? Eles entendem o contexto das situações, eles raciocinam e aprendem com os erros e acertos, assim como nós, seres humanos, fazemos. Então, eu vou citar como exemplo o Watson, que é a plataforma de computação cognitiva da IBM, tá? fazendo uma analogia, vamos imaginar uma criança aí de 8, 10 anos, tá? ela consegue falar, ela vê, ela sente, mas ela ainda é incapaz de fazer, por exemplo, um projeto de uma ponte, fazer um diagnóstico de uma doença, ou mesmo, recomendar uma aplicação financeira, para que ela possa executar essa atividade, ela vai ter que estudar, vai ter que formar e adquirir uma profissão. O Watson, você consegue interagir com ele como se fosse um ser humano. Você conversa com ele em linguagem natural. Ele consegue ler, sentir, ver, tudo através de sensores. Dentro desse contexto, vamos pegar como exemplo um agricultor. Tá? Um agricultor que tem uma fazenda de um plantio de soja, por exemplo. Tem muita experiência. Então ele pode ensinar isso tudo para um sistema de inteligência artificial. Isso se chama Machine Learning, aprendizado de máquina. Tá. Só que tem uma diferença é, importante. A partir do momento que um sistema de inteligência artificial, né, a exemplo do Watson, aprende isso tudo, a tomada de decisão, ele tem como buscar em tempo real uma série de informações muito grandes. Por exemplo, ele pode saber qual que é a previsão do tempo, qual que é o valor dos insumos, o preço da commodity no mercado internacional, como é está todo o processo logístico. É, então, a capacidade de processamento dessa gama de informações permite uma, uma tomada de decisão muito mais assertiva. Quando você está assistindo um filme na Netflix, que você tem uma recomendação de um filme ou de uma música no Spotify, o que está por trás disso são sistemas de inteligência artificial. Da mesma forma, quando você está numa rede social, uma recomendação de uma aplicação. Então, gente, a inteligência artificial é algo que veio para servir os seres humanos para facilitar a nossa vida, tá? Espero que vocês tenham gostado e foi aí um prazer falar com vocês. Obrigado.